Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão no Excel. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo relativamente simples, mas muito legal, que é à medida que eu seleciono as coisas no Excel, você tem aquela tabela gigantesca, ele vai pintando a linha para que a identificação fique melhor, certo? Algo que ajuda muito pessoas idosas como o nosso querido Paulo Pochetti, que está aqui ao lado. Então, se ficou curioso como faz, toca a vinheta para que a gente dê sequência no vídeo. Olá, pessoal, antes de começar, né, eu gostaria De dizer que este foi um pedido Espera um pouquinho que eu vou chegar lá Deixa eu entrar aqui nos comentários do Só falta acabar a bateria agora Nos comentários do botão do Excel O nosso querido Felipe deixou há um dia Então hoje é dia 3 de março Um vídeo de VBA he, he, he, he. Colorir uma linha se uma célula for selecionada muito, muito útil Em planilhas com várias linhas e colunas Tá, tá, tá. Os caras vão colocar o comentário da tela Então é justamente isso que nós vamos fazer Hoje, beleza, pochete? Nossa planilha aqui Está em branco, eu vou criar uma base de dados aleatória aqui. Então, vamos lá, muito original, certo? Olha aqui, ó, mês, vendas, e nome olha que beleza pochete janeiro fevereiro e por aí vai números aleatórios aqui porque pouco me importa e os nomes opa faltou um aqui pochete botão e feupudo beleza que eu tenho uma planilhinha aqui relativamente simples não tem nada demais monte a sua base do jeito que você desejar meu caro amigo qual que é a ideia do vídeo de hoje chegou o paulo pochete que tem aqui né os seus idos de 72 anos, à medida que ele clica, ele quer que selecione a linha inteira, né? Ele o nosso querido Felipe aqui, pra ajudar na visualização. Apesar da brincadeira com a idade, né? Quando você tem uma planilha com muita informação, realmente, né? Se você clicar na célula e ela conseguir ficar coloridinha e se destacar, você fala, sei onde eu estou mexendo. É isso que nós vamos fazer. Para que a gente entenda depois a lógica, né? Que nós vamos colocar por trás disso, nós temos que entender duas funções no primeiro momento. A primeira função, Paulo, é uma função que se chama lin, que quer dizer linha. Olha que legal, lin. Olha o que, que esta função faz, ela retorna o número da linha de uma referência. Você pode pensar o seguinte, né? O que, que eu vou fazer com esta merda de lin? Vamos supor, pochete, lin, a referência. Se eu falar que eu estou na célula O2, qual que é a linha que vai aparecer? O é a coluna, 2 é a linha, certo? Então se eu der o enter aqui, ó, linha 2, beleza? Esse é o Primeiro negócio. Se eu falar que a referência, né, de Lin, de ter tá legal aqui, hein, ó, de Lin, está aqui na A, na B20, qual que é o número da linha? 20, ou seja, puta fórmula bosta que a princípio não serve para nada, certo, Foi o Pois bem. Aí você tem uma outra célula no Excel, uma outra fórmula no Excel que se chama CEL. Olha que legal, o que essa CEL faz? CEL com L e tal, meu filho, CEL de célula. Olha lá, ela retorna as informações sobre o formato, o local, o conteúdo da primeira célula de acordo com o sentido de leitura. Então, o que essa cell faz, pochete? Ela consegue trazer todas aquelas informações ali de uma determinada célula. Ou seja, qual o número da coluna, qual que é o conteúdo dela, qual que é a cor, qual que é o endereço, qual que é o formato, blá, blá, blá, blá. Então, nós temos que pegar aqui, ó, eu vou colocar a informação Lean. É, botão, mas não tem a função Lean ali em cima? Tem, mas presta atenção que legal. Se você utilizar aqui, ó linha ponto e vírgula ele vai pedir a referência se você indicar qual é a célula de referência na planilha ela vai fazer basicamente a mesma coisa que a linha está fazendo ela vai trazer o número da linha se você não colocar se você não colocar a referência e fechar simplesmente igual céu abre aspas fecha linha fecha aspas ele vai aparecer um número 11 o que que é o número 11 pochete número 11 foi a última vez que eu cliquei a linha é número 11 tá vendo aqui se eu clicar na linha aqui embaixo, ó, se eu clicar na linha 22, o que, que vai acontecer? E mandar rodar a lógica por trás da célula de novo, ele vai aparecer o número 21, na verdade, não os 22. O que, que eu estou falando com isso? Se eu vir aqui ó, em fórmulas, opções de cálculo, né? ou clicar nessa calculadorazinha agora, qual que é o número que vai aparecer aqui, pochete? Qual que é a célula que eu estou selecionada? 21. Cliquei aqui em cima, 21 aqui. Se eu clicar aqui do ladinho, qual a, a, a linha que eu estou? Na 16. Se eu vir em dados, fórmulas e clicar na calculadorazinha, olha o que acontece ali em cima, mudou para 16. Então veja que é possível criar uma determinada lógica que aonde é eu clico muda a posição desta fórmula céu Só que cacete, né, botão? Sit vez, para que você faça o preenchimento, você tem que ir lá em fórmulas e mandar no calcular fazer isso, basicamente não serve para nada isso que você está nos ensinando. Então é justamente isso que nós vamos automatizar por máquina, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar a minha base de dados aqui. Beleza? Pochetão. O que nós vamos fazer é o seguinte, ó? página inicial, formatação condicional e vou criar uma nova regra. Toda esta ladainha que eu ensinei para vocês, utilizando a linha, utilizando a célula, eu vou atrelar ela a uma formatação condicional, tá bom? Então vamos lá, nova regra, eu vou utilizar aqui a opção de usar fórmula para determinar quais células foram formatadas. O que nós vamos fazer? Qual é a fórmula que nós vamos utilizar. Você está vendo que a minha base de dados aqui está sele selecionado, aonde eu vou colocar essas opções. Eu vou escrever o seguinte, ó. Igual, Lean, que é a função Lean, né? Que a gente trabalhou aqui atrás. A merda de se trabalhar dentro da formatação condicional, que diferentemente da pasta de trabalho, ela não dá sugestões para você do que deve ser colocado. Então, você tem que lembrar como é que você monta a célula no braço, a fórmula no braço, né? Então, Lean, abre parênteses. Começando na célula 1, note que o Excel, ele fixou esta célula, você tem que tirar esse recurso de fixação. Então vamos lá, 1F4, 2F4, 3F4, beleza? Para que eu deixe de ser uma referência absoluta e passe a ser relativa O lin, Felpudo, que é a linha que eu estou ali selecionado, ele tem que ser igual ao quê? Ele tem que ser igual à informação da função cell. Olha que coisa linda, né? tá entendendo tudo, né, Pochete? Abre parênteses, lin. E, lin, não lina, lina é minha avó, rapaz Que faleceu, fecho parênteses Então vamos lá, vocês entenderam o que eu fiz? Basicamente nós estamos construindo uma, uma fórmula dentro Da formatação condicional, para que ela Pinte quando aquilo ali for verdadeiro Então quando essa linha A1 For igual aquela cell lin né, Que a lógica a gente explicou há uns 5 minutos Atrás, o que, que eu quero que aconteça Pochete? Eu quero que aconteça Vou pintar aqui a minha célula De azul, pode ser? Ok Ok, olha lá, por que que está selecionado ali, porque vamos supor que eu cliquei aqui em A5, não cliquei, pochete? Então, você concorda que A5, eu tô na linha 5, que vai ser igual o resultado da céu 5? Se eu mandar vir aqui em fórmulas e calcular, olha o que vai acontecer, ele vai pintar aquilo ali. Lembra que eu falei que não tem sentido se toda vez eu tiver que ficar mandando lá entrar em fórmulas e automatizar? É por isso que nós vamos criar uma macro, né? O que é uma macro? É uma solução, né? Acho que você sabe o que é macro, é uma solução que faz tarefas repetitivas para a gente, sem que haja necessidade toda vez ter que ficar entrando lá. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, né? Entrar na guia desenvolvedor. Se você não tem esta guia desenvolvedor no seu Excel, basta você clicar aqui, ó. Arquivo, opções, tenha fé que uma hora vai. Personalizar faixa de opções, tem aqui ao lado, ó, desenvolvedor. Você habilita aqui, dá o um OK. Beleza, filpudo? Olha que legal. Então, o que que nós vamos fazer agora, pessoal? Aba desenvolvedor. Habilitada, certo? Caso você não tinha habilitado o nosso já está. você vai clicar em Desenvolvedor e vai clicar em Visual Basic, certo? Visual Basic Vai aparecer esta tela Maravilhosa aqui para você, caso esta Opção aqui, ó, não esteja aparecendo Como o nosso aconteceu aqui algumas Vezes, você vai clicar aqui em Exibir e vai ter aqui, ó, Project Explorer, acredito que seja isso, certo? Que a gente clicou anteriormente, pois bem Isso aqui, pessoal, vai ter aqui, né, as questões Você vai clicar aqui em planilha 1, dá dois Cliques e vai aparecer esta tela em branco que é onde o pessoal aí escreve as suas macros. Você vai trocar aqui por worksheet, ou seja, nós estamos falando da pastinha de trabalho. E aí vai aparecer, né, estas opções aí que é onde nós vamos colocar o nosso código de programação, extenso código de programação. O que nós vamos escrever aí? Ó? Nós vamos colocar que nós vamos fazer uma aplicação em inglês, evidentemente. Ponto, tô colocando a minha cola aqui, calculante, ou seja, uma aplicação de cálculo, né? Ou seja, para calcular. Pois bem, dei dois cliques. Olha lá que maravilha, Felpudo. Podemos agora vir aqui e voltar para o Excel. Ou fechar aqui simplesmente, tá? Que vai dar certo, beleza? Voltamos na nossa planilha. O que nós vamos fazer agora, Pochete? Se eu clicar aqui, ó, olha que legal. Automaticamente, pela aquela pequena macro que a gente colocou, à medida que eu clico na planilha, ela vai colorindo as minhas opções. Essas células que eu coloquei aqui a título de exemplo para a gente construir o raciocínio, você pode eventualmente tirar. O que é legal? Se você clicar abaixo aqui, ó, note que ele não colore nada. Por quê? A Lean não é igual a CEL, mas se você clicar aqui na frente em qualquer linha que Faça, né, que seja simultâneo Ou seja, que a linha seja igual a céu, né Fugiu a palavra aqui, automaticamente ó, Ele vai fazer a coloração E com isso, Paulo, você consegue Aí ter, visualizar A nossa linha colorida que pode Auxiliar na didática da sua apresentação, beleza? Aí botão, eu não gosto de azul Fica à vontade, você entra na Formatação Condicional e coloca ali A coloração que você quiser Então o vídeo de hoje foi isso, pessoal Como a gente colocou aí um vídeo relativamente Simples, né, realizado aí a pedido do nosso querido Felipe, que entrou, assiste os nossos vídeos e comentou no canal. Então, se você tem mais sugestões, faça como o nosso caro Felipe e deixa aí embaixo nos comentários, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa, hein, meus jovens? Então, por esta semana é isso, um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a próxima semana. Tchau!